Então, o que você vai fazer? Você vai bolear ela. Então, vou tirar um pouco da farinha aqui para não ficar tão liso. Qual que é a forma mais simples de você bolear quando a massa é grande? É o que? É você juntar as duas mãos, ou se você quiser, você pode fazer com uma só. Lembrando que quando você boleia, é a força da sua mão na massa contra a mesa para ela ficar compacta e lisa então você tem que estar forçando se eu ficar fazendo aqui ó minha mão é muito pequena o tamanho da massa então o que, que eu vou fazer? vou fazer aqui de lado para que você possa ver eu travo aqui ó e vou puxando a massa contra a mesa a maioria das pessoas fazem assim ó e vira aí não adianta porque a parte feia ficou para cima aí quando você for fazer de novo ó vai virar a parte feia vai ficar para cima não, a parte feia sempre fica para baixo, por quê? Porque a parte lisa sempre vai ficar em cima. Então, vamos lá. Eu tenho a, aveira, a massa aqui, ó. Tá vendo? Eu travo ela aqui, ó. E tô empurrando, ela não tá girando, ela não tá fazendo isso, ó. Você pode fazer com uma mão ou com as duas. fazendo com uma para você conseguir ver melhor aqui. Eu terminei aqui, ó. Eu venho, pego essa massa, tá vendo a parte feia aqui? A parte feia continua para baixo, ó. Só que ela não dá tá o valor, dá uma giradinha. Porque quando eu puxar aqui de novo, ela vai dar uma arredondada. Então, tem a ver aqui, ó. Ó, minha mão tá totalmente encostada na mesa. Não pode deixar a massa passar aqui por baixo, tá? Ó, ó. Mas não tá passando, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu venho, parte feia não tá pra baixo, continua pra baixo. Aí eu venho uma viradinha, ó. Ó. Parte feia tá pra baixo. Venho uma viradinha. Vou só arrastando ela, ó. Quando eu sinto que ela vai estourar, que ela está muito firme, eu paro e vou girando. Está vendo? Ficou lisa. Olha só. Ela está compactada. então ela está um som firme. Está assim. vendo? Ficou firme. Tá. Mais uma vez com a outra massa. Aqui? Vou colocar essa aqui então, eu venho aqui e dou uma ajeitada com todas as mãos aqui, assim, pra ficar mais fácil. Fiz uma bolinha certo? Travei ela aqui, ó, e venho arrastando. Não precisa arrastar muito, sei lá, uns um 10 centímetros, ó. Tá vendo? A parte feia tá aqui pra baixo, não tá? Ó. Então, viro ela e continua arrastando, ó. Ela tá esticando, quando ela estica, ela tá ficando lisa. É como se você fizesse esticando o seu rosto aqui, assim, tá vendo? A pele, assim, ó. Ela vai ficando mais lisa. Ó, tipo igual o cirurgião plástico. Então, você vem aqui, ó. Você tem que esticar para tirar as rugas. Que nem o cirurgião plástico faz na pele. Vai esticando a pele para tirar as rugas, certo? Aqui é a mesma coisa. Então, você deixa a parte feia para baixo, ó. E vem puxando para a massa estar. Tá, ela está esticando, tá vendo? Ó, e aí, parte feia para baixo. Dá uma giradinha para ficar redonda, ó. ó parte feia para baixo, ó, e vou, astra, e vou, astra, vir vou, astra, ou vou, astra, treino, ficou